Fala galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo tutorial, dessa vez a respeito do OpenLayers 3 Ele saiu já da fase beta, tem um tempinho, eu já estou utilizando Nesse início a gente vai criar é, alguns exemplos básicos certo? E depois a gente vai aprimorar esse mesmo exemplo tá? Com linhas, pontos, polígonos, geolocation, WKT, enfim okay? então, O primeiro ponto vai ser a gente fazer o download Você pode ir aqui a página do OpenLate. ok? a gente vai clicar aqui Certo? E o arquivo que a gente vai fazer o download é esse v3.zip. Tá? Ele é bem grandinho, eu já fiz o download aqui, já descompactei e a gente só vai utilizar alguns arquivos. Okay? Bora dar uma olhadinha como é que é. Essa daqui é a estrutura dele. Certo? A gente vai utilizar aqui na pasta build esse OL, traço debug, esse OLJS. Né? Esse daqui para produção ele tem 390K. E esse daqui a gente vai utilizar para a parte de desenvolvimento. Okay? Que ele exibe as mensagens mais amigáveis, digamos assim. Além disso, a gente vai estar utilizando aqui esse CSS, certo? Que é o CSS do Inglês, Beleza? Bem, organizei aqui uma estrutura de pasta, tá? Então, eu tenho uma pasta CSS com o main e com o L. Né? Esse main aqui foi o que criei. Além disso, a gente está utilizando o jQuery, né? Coloquei os dois arquivos, conforme a gente mencionou lá, né? O LDBUG e o LJS. E esse main aqui, que é o arquivo que a gente vai estar trabalhando, certo? Bora dar uma olhadinha aqui. Bem, primeiro eu criei um HTML, né, simples, onde eu chamo o meu CSS e chamo todos os meus JS, e criei uma div aqui com ID mapa, né, é aqui que nosso mapa vai ser carregado, beleza? Além disso aqui, é, eu, eu criei um CSS, né, bem simples, aqui tá, né, aqui algumas configurações que eu sempre utilizo padrão, aqui a do mapa, nesse caso aqui eu coloquei posição absoluta, ele vai ocupar a tela toda, certo? E aqui, por enquanto, a gente não vai precisar fazer mais nenhuma alteração certo? É, aqui já tem a cara dele, não está carregando nada porque o main ainda está vazio, certo? E agora a gente vai adicionar o código do para que o mapa apareça, certo? Eu vou deixar aqui, é, eu vou fazer a declaração primeiro da minha view, é, são alguns parâmetros do mapa bem similar ao que a gente tinha no OpenLayer 2, é, ficou bem bacana. Okay? Eu, de, eu deixei, eu vou declarar ele como variável global porque é, tem algumas informações que eu vou colocar aqui, certo? E que aí você vai me perguntar, pô, Benício, tá, mas como é que você tem noção, como é que você sabe que é isso aí? Né? É, eu quero que o mapa, ele apareça aqui, aqui no, é, no Brasil, tá? E para isso, o centro é exatamente esse que eu coloquei aqui, tá? tá? Como é que eu sei assim, essa informação? Eu vou mostrar um, um pouco mais à frente, ok? Então, o zoom inicial 4, o máximo de zoom, como a gente está trabalhando com a camada, eu não quero que, que ele quebre né? no zoom e, e apareça, não apareça a imagem, eu vou estar utilizando o máximo de 18, e o mínimo de zoom que eu vou estar utilizando é o 2. Ok? Então, pronto. Aqui está minha view, agora eu vou adicionar minha, o que a gente chamava lá de base layer, né? O legal daqui é que não tem mais aquele tal daquele layer switch, eu particularmente eu não gostava. Então, OL agora tem a possibilidade de a gente criar da forma que a gente quiser. Tá, então, aqui tile. Aqui agora eu preciso informar qual é o meu source. O OL.source. No caso, a gente vai utilizar o MapQuest, né, que é um mapa melhor visualizar e mais rápido também. Layer. aqui eu aqui agora eu falo para a minha layer, e eu vou pedir que ele renderize para a minha do OpenStreetMaps tá? com as devidas customizações beleza? vamos lá, aqui agora que aqui eu vou declarar o meu mapa e né? .map. vou adicionar mais alguns mais alguns parâmetros o target aqui corresponde ao meu id da minha div que a gente colocou lá, então em mapa Vou pedir, é, vou pedir aqui que ele carregue para mim os controls que são padrão. Né? Então Ctrl.defus. Além disso, além dos defusos eu vou querer adicionar mais alguns. Tá? Então eu dou um extend aqui. E aí passo quais são os que eu vou querer. que vai ser mil ol aquela barra de escala que chama de skyline aquele line na verdade new. eu quero que o zoom ele me apresente aquele slider lá então zoom slider Como ele foi totalmente reescrito, agora a gente tem possibilidade de pedir para ele renderizar o WebGL, Canvas, né? eu gosto de trabalhar com Canvas, certo, e aqui eu vou adicionar as minhas layers, como eu só coloquei uma, é a base mesmo, e os detalhes de visualização do mapa. Né? Bora dar uma olhadinha como é que ficou lá. Tá, isso aqui é bem simples. Depois a gente vai evoluir esse código nos próximos vídeos. Pronto, tá aqui o meu mapa. Né? Então aqui já tá o Skyline, line, já tá o zoom slider aqui, ok, com zoom. Mas, pô, como, como é que você sabe que, que o enquadramento ia dar certinho, ia ser esse? Bem, antes eu fiz um teste, lógico. Né? Opa, quebrou aqui para restartar. Antes eu cheguei a fazer um teste e o teste foi o seguinte, como é que eu sei que o enquadramento é esse? Lembra lá da minha view? Minha view eu posso, eu posso é, pegar alguns parâmetros. Né? É, né, como eu deixei ela pública aqui, eu posso acessar alguns métodos, de, desculpe. E aí, por exemplo, get zoom. Pois é, que zoom é esse aqui. Tá? Então aqui ele já mostra para mim que é o zoom3 e aquele enquadramento lá que eu peguei. É o chamado get center. Então, aqui ele já exibe para mim né, é, os resultados né, do que eu estava visualizando. Beleza? Bem, pessoal, era isso aí. Esse primeiro exemplo vai ser bem simples. De acordo com os próximos vídeos, a gente vai evoluindo e a gente vai adicionar mais coisas. Ok? Um grande abração aí. Até a próxima.